Pessoa. Como que é o nome da senhora? Gerondina. Gerondina de quê? Alves é, de Oliveira. Ah, a senhora é Alves? É, de Oliveira. De Oliveira. Uhum. Quantos anos a senhora cota? 86. Tá de parabéns, aí. Que coisa boa. É, dona graças a Deus. Gerondina. É, Gerondina. A senhora é natural de onde, dona Gerondina? Ah, eu sou nascida aqui em Teipava, né, perto de Santa Cruz, né? Cruz Coberta, que eles falam, né. Irupi? Não, é ali... pro lado de Muniz, é pro lado de Muniz Freda, né, Dilma? É. Eu acho que é Cruz Coberta, eu acho que é, é para esse lado de lá, É né? pro lado de Guaçuí ali. Aí, quando eu tava com sete anos, eu mudei para São Domingo, município de Afonso Cláudio, e lá que eu vivi a vida toda, e tô com 40 anos que tá morando aqui, sou aqui. Só aqui? Só aqui, criei. E esse moço, o que, que ele é da senhora? É genro. senhora arranjou uma filha para ele e ele Sim. é gente boa? Ih, demais. Demais. O é. que, que ele faz de bom que a senhora fala que ah, é demais? É... Pedreiro? <risos> tudo que pensar, né? É tudo de pensar. Só é. tem quantos filhos? Eu tenho oito. Oito filhos? É. O nome deles? O nome deles? É. O mais velho chama Darneval Armelo, de Oliveira. E o outro chama, a outra chama Leontina, também tudo é Ornella. É Leontina Ornella de Oliveira. E, e a outra, Dilma Ornella de Oliveira. E o, e o filho chama José Ornella, e o outro, Arderico Ornella de Oliveira, e João Ornello de Oliveira, o mais novo. E. É, a mulher dele, Creonice Ornela de Oliveira. É a mais nova? A mais nova. Já é. tem quantos netos? Já tem um apunhado de netos? Ih, tem 25. 25, tem 25. netos? 25. E 10 bisnetos. 10 bisnetos? É, já tem bisnetos do meu, da altura dele. Puxa, que parabéns para a senhora. É. Uhum. é uma vida é. bonita. É, graças a, a Deus. A senhora é casada... A senhora ainda é casada, não? não eu sou viúva, tenho certo. 40 anos. Tem 40 anos? É. E como é que como chamava o esposo da senhora? Eu chamava Sebastião Ornelo de Oliveira. Ornela de Oliveira. É. Ele era natural de onde? Do Estado do Rio. Do Estado do Rio. Do Rio. Como que a senhora conheceu esse moço ah, do lado? Ele apareceu em São Domingo, o lugar que eu morava. Aí chegou lá e começamos a conversar e por lá mesmo ele ficou uns tempos, aí nós casamos. Que coisa boa! Nós vivemos a vida toda lá. Quantos anos você viveu casada com ele? Ah, é mais de 40. Mais de 40 anos. Uhum, porque eu estou com e, const... é, e construiu uma família bonita. É. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora é evangélica? Sou, da igreja Maraná. Maraná. Como que a senhora conheceu a fé? Ah, eu em Deus de nova toda a vida eu tive muita fé... Era, era, era católica, depois segui um tempo da Assembleia, depois eu resolvi, fiquei sendo católica outra vez. Então eu até rezava o pessoal e, e muitos anos. Aí depois a minha família tudo passou a ser crente, aí começaram a pelejar para mim ir para a igreja, aí eu resolvi e fui. Que coisa e boa. está com 20 anos que eu sou da igreja. Da é, igreja? É. é, a Maranata. Da Maranata. Parabéns, eu sou presbiteriano. É mesmo? É, eu sou pastor. E eu tenho duas filhas que é. Não, duas filhas não. Eu tenho uma filha e uma neta e um gerro e outra filha. Quatro da Assembleia da... Da, lá da Iuna. Os presbiteriano? Da Iuna. E o senhor é da Dante. Eu, eu sou de São Paulo, mas eu sou natural de Larginha. Ah, de Larginha. Larginha do chalé. Eu conheço. E ele. eu sou primo do Diocélio, pastor. Ah, José, eu conheço é, a muito. Helena, é minha amiga demais. Que coisa. Marlena. A Marlene. É, ele é pastor. É, o Leonardo, né? É. Oh, Vamos eu... Chegar um não, eu não ando não. Eu tenho 29 anos que eu uso cadeira de roda. Eu sofri é acidente de carro, mas é. eu estou vivo, graças a Deus. É. Ah não, é. Mas não pode desanimar, né? Não pode. E a gente tem que conformar com tudo que Deus faz com a gente. é, e eu sofri para me criar meus filhos, preciso de A mulher dele ali, ó, ficou com 5 com anos de idade, 4 anos. Quando o pai dela morreu, morreu com um acidente de carro também. Morreu na é. hora, na perto do batido. E quem matou ele foi um, um doutor de lá de Colatina, que bateu nele e matou ele. E, e eu lutei, eu fiquei com a casa com oito filhos. E criando filhos dos outros, eu, eu criei cinco dos outros. Que... Oito mil e cinco dos outros. Mas que coisa boa! E, e eu fiquei com a casa cheinha de filho Olha, eu não tinha um pé de café, eu não era aposentada, e eu não tinha emprego de nada, nem os filhos. Os meninos uns de sete anos, outros de quatro, e assim foi. E Deus abençoou. Muita gente falou assim, por que a senhora não der filho para os outros? seus meninos para os outros? Para a senhora viver mais tranquilo. E eu falei, ó, oh, tem fé em Deus, que eu vou criar tudo, vai sair tudo casado, não vou dar nenhum para os outros. E o dia que nós puder comer um comer bom, nós, com, o dia que não puder, nós vamos comer um mingau de fubá. Mas quero que Deus me ajude, que nunca precisa de eu dar prejuízo a ninguém, nem de, de um centavo e nem fazer coisa errada que desagradasse a Deus. <risos> o senhor acredita que Deus ouviu tanto que até hoje eu não sei o que é que é dever aos outros, eu nunca dei prejuízo a ninguém, nem de 50 centavos, saíram tudo casado, não saíram bebedor de cachaça, não saíram bagunceiro, nem fumar que não fuma e me respeita, eu tenho fico com um 64 anos, até hoje nunca me respondeu. Que coisa e, boa! Graças a Deus, eu não tenho recurso. Não. Mas, porque, a senhora tem uma riqueza grande porque de vida. A é dos filhos, né? É. Mas só que tem, que eu, graças a Deus, eu tenho uma amizade só Deus que sabe. Que coisa aqui boa. Aqui vem gente, Vitória, Dia das Mães. Aqui parece é uma festa, graças a Deus. Parabéns para a senhora, viu? seja Deus. É aqui. hoje eu estou ganhando o meu dia conhecendo uma pessoa muito especial. Isso. Uma vida bonita. Graças a Deus. Né? E que tem muitas lições para dar para a gente. É. E ah. eu fiquei viúva bem nova. Aí todo mundo falava, por que a senhora não casa outra vez? Falava, nunca na minha vida. Casou uma vez só e... e, falei, e... Falava e... mesmo que casaram uma vez só para mim. É. Falei, eu nunca mais eu quero arrumar, quero que Deus me ajude. E a senhora Mas, a, acertava bem com o esposo da senhora. Isso, acertava. Que coisa boa, você é, não tinha... Até hoje eu respeito ele, já morreu, mas eu respeito ele. Parabéns para a senhora, viu? Graças a Deus. Isso é um exemplo de vida, parabéns é. para a senhora, viu? Obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, gostei demais de conhecer é, a senhora. É, agora hoje em dia eu fico muito doente, é. assim, sentindo muita coisa, mas dou muito graças a Deus que estou sempre andando... É. E sempre fazendo meu servicinho Isso ser é bom demais Eu mesmo que pãozinho eu mesmo que lavo minha roupinha Parabéns é, Graças a Deus Parabéns. Então o senhor não anda, não? Não mas, mas Deus dá graça pra gente Não, mas tem que ter alegria Porque tudo é. que Deus faz pra nós É alegria né? Eu tô aqui e eu vou aí ó eu, quero, eu não ia aparecer, mas eu quero aparecer Perto de uma pessoa tão querida E ela me lembra muito a minha mãe Com a a garra que ela tinha para tá criar quatro filhos e, e aqui dessa luta da Santa Clara. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Deus abençoe. E eu quero, é, desse vídeo, fazer uma homenagem também à minha mãe, que foi uma guerreira, Maria Gomes Sattler. É. Maria Gomes, que ela chama. Maria Gomes Sattler. É. Deus abençoe. Parabéns para a senhora. Tudo fácil, os outros não reclamam ainda. O que, é que é. vai reclamar de quê? Tudo bom, tudo fácil, Isso, né? A, fácil. Gente, a pessoa anda num carrão igual seu aí, ó. É. E tudo. Agora de primeiro, não. Eu apanhava menina com na rua. Consultar menino, maior dificuldade. Hoje, não. Hoje, tá tudo fácil. A pessoa... Eu falei, eu não tenho nada que cramar. Só não tenho nada que, que cramar. A sua mãe, dona... É... O nome dela é? Gerondina. Gerondina. Gerondina, a hum. senhora viveu um tempo que era muito difícil ver médico, né? Não tinha. Não tinha médico? Não, meus pais, tudo foi em casa também. Tudo em casa? Tudo em casa. E quem ajudava a senhora? É, as parteiras, minha mãe ah. e as parteiras, né? E tinha ver de ficar oito dias. Hum. Ah, é, então já. a minha mãe perdeu para a senhora, que eu achava <risos> cinco dias. É, gostava né? eu... demais, né? É. é. Começava o parto, ia ficando, não, não nascia, estava a trabalho. Dia e noite. A mãe perdeu cinco meninas. Resto... Cinco meninas? É. A mãe perdeu cinco meninas. Eu menina. tive quatro, é, treze filhos, mas só que tem de oito, quatro morreram. Cinco. É, cinco. É, cinco cinco meninas, mulher. É. Chega um pouquinho mais para cá, só você aí, ó fica mais perto dela. Então, a senhora também já passou por, por essas hum, lutas. Deus, o senhor precisa de Sofri, mas sofri muito. Eles falam que mãe é uma doadora de vida. É. Uhum. E naquela época era muito mais, né? Porque você não sabia uhum. como é que ia sair o menino, né? É, não sabia. Era quando, muito complicado. Quando, quando, às vezes também chegava morto, né? Chegava morto. É, chegava é. morto, passar da hora de nascer. Aí a, a filha da senhora ficou maior do que a senhora. Ela Ela encolhia. A senhora comia muita galinha de sopa e, de galinha? E, nossa Deus, e dava é. leite para as crianças? Essa menina minha mais nova mamou cinco anos. Cinco anos? É, eu estava lavando roupa, o leite estava descendo assim. Precisava ficar com os panos assim por dentro do peito. Assim. Então a senhora, a senhora criou uma família muito saudável, porque eles é, falam que sim, quem mama, né? E tem muita saúde. Mas a, eu lembro Deus. que a minha irmã mais nova, quando a mãe ganhou, ela tinha 17 anos. Eu que cuidava dela. Dava banho e tudo. Mas é, dava leite, a mãe deu mamar, até que ela ficava em pé assim, estava mamando. É. Tem um que mora lá em, no Irupi, o mais novo do homens, mamou 4 Quatro anos? Quatro anos. De primeiro me dava é. muito mamar. Hoje os outros davam, mas parece que tem uma preguiça até de dar mamar aos meninos. Hoje em é. dia as mulheres só querem um filho, dois. Outra hora não quer nenhum acha difícil. Eu criava meu, e criava dos outros. Todos a, a, os dona Geraldina, os filhos mãe. da senhora nasceram todos naquela região lá de Butula, aquela de Pei. Uhum, quando tudo. a senhora veio para cá já estava... São Domingo Tuba. de Prejetuba. Né? São, São Domingo de Prejetuba. É, é de Prejetuba, para lá do, do Batista. A mais nova, quando eu vim de lá, estava com quatro anos. Quatro anos. É. E a senhora veio aqui para cá por causa do frio aqui, gostoso, o clima? Não, não. É porque nós lá, né? É, Cê, nós, aqui gente, de vocês, é essa, essa área. Agora é dos filhos. É. É. Essa casa então a senhora morou a vida aos 40 anos aqui. 42 anos. 42. 42 anos. É. 42? É. Que 42. coisa boa. Agora você arranjou um pedaço do terreiro aqui para a filha da senhora. Tudo não, é aqui é. agora tudo é Deus. Né? A mãe deu o restinho de trastinho. É. Eu não, não tenho mais nada, não. Só tenho a graça de Deus. <risos> e a amizade. Mas essa ela de está certinha. A tua graça é melhor do que a vida. É. Uhum. A graça de Deus é melhor do que tudo. Ela permanece. É, permanece. Ó, porque... é, oh, foi um prazer tão grande conversar com vocês. E pra gente compartilhar essas... Eu vou falar, agruras da vida... Mas isso também para mostrar para a geração que, é hoje bem, né? que vem, Seus filhos, seus netos, né? Quantas coisas é. fáceis hoje tem e não pode, e não tem o direito. Agradece, né? É. Agora, como que é o seu nome? Você fala? Meu nome é Leontina, mas estou no estado de Cotica. Cotica. Olha bem, hoje tem uma doença que eles falam muito de depressão. É. Eu não tem prazo de ter. Não tem prazo, né? Não, não Nem não dá espaço não, não, pra eu ela. Eu costurava muito e tomo conta de uma neta. E gente, toda hora lá em casa eu não tenho prazo, né? É. Eu também fico correndo. Eu, lá pra cá? É, no ando. Eu saí quinta-feira lá, é? 90 é. quilômetros. Acidente você, de carro. Acidente? Uhum. Acidente você de carro. Você conhece o pastor Edinho, né? É Ele nativo? Eu sei quem que é, sei. Uhum. Eu de vez em quando vem na igreja ali do pastor aí na minha lá que eu sou da Metodista. Sabe da Metodista? É, aí ele ainda não vem, não, mas sábado mesmo ele vem no pastor Voltar aí lá e ele contando as histórias dele. É muito. É, a gente, se a gente é, entregar o, o corpo, aí o, o inimigo toma conta, né? Aí, pente, dizer outro aí dizer que os outros perguntam aí ele, que estavam no certo lugar. Aí passou uma pessoa e olhou ele. Eu um nunca viu né mãe? Não. Ele só tendo assim pra cima, mas ele anda daqui ah. lá na estrada. Ele vai jogando os um tapetinhos, pulando assim, pula mais de depressa que os hum. outros. É. Ele pula em cima da cadeira. Aí hum, dizem hum. que passou um rapaz, ficou olhando nele. Ele falou, por que você tá me olhando? Ele falou, porque eu sei é aleijado. Ele falou, não sou aleijado, não. Quem falou que eu sou aleijado? Aí eu falou assim. Ele falou, mas você não tem perna? Ele falou, mas para que ter perna? Eu não faço do mesmo jeito que os outros fazem? Ele falou, aleijada é quando eu não tinha Deus. Aí que eu era aleijada. Agora ah, não. Agora, é. né? agora não sou aleijada. Agora eu, eu, eu, sou, eu sou normal. É, a graça de Deus é, é, é muito rica, preciosa. Maior do que o meu pecado, viu? A graça de Deus. Ó, oh, foi um prazer muito grande. Uhum. Uma uhum. alegria conhecer vocês, viu? Tá eu estou aqui eu, na casa do Diocélio e estou muito contente de conhecer vocês e registrar essa história. É. É. Eu, eu sou um, também um vencedor, com a graça de Deus, a benção é. de Deus. A minha família, os meus filhos, eu tenho dois filhos. É. O senhor tem dois? Dois filhos. Em hum. casa só homem. É. é. Eu tenho Graças... duas moças, dois rapazes é. e quatro netos. E eu, Parabéns. eu tanto de homem, eu amo e tanto de mulher. Quantos homens e quantas quatro... mulheres? Quatro mulheres e quatro homens. Quatro Parabéns para a senhora, viu? Uma vencedora. É, vencedora. Deus abençoe. Amém. Muito bem.